Ó oh, gente, não vocês como baixar o Radical, é pra qualquer usuário, tem que ter pelo menos um negocinho ali, que eu tá bem ali, agora esqueci, não acho que é, microfone, o nome do aplicativo é Radical, vou ensinar vocês como baixar, todo mundo estão errando, mas eu vou tentar baixar esse jogo pra vocês, eu sei, fácil. Assim. você foi lá, vai lá no site, depois eu vou mostrar eu acho. Vai aqui, clica em baixar Depois que clone baixar, vai em download O download vem aqui, ó Download de novo Aí aqui, aí tá carregando Para um minutinho máximo Aí gente, só espera Porque hoje estou sem um ajudante, não dá pra ficar segurando e fico tremendo. Um minutinho, já tá acabando. vocês como que é rápido. Minha tela tá toda chidinha. Ô, oh, Jesus. Então Guilherme aqui, ó Ele, tá, ele não tá sabendo eu, eu vou mostrar esse vídeo pra ele Você mesmo que tá me ouvindo aí hein? Tá aqui, ó tá, tá, tá, tá te mostrando Tá pedindo até pra desistir Ó oh, Tá tentando ensinar ele Ele Não sabe direito, mas eu vou ensinar ele aqui no vídeo lá, ó lá, já baixou Esse radical é muito legal, gente Baixou Sensacional, Olha lá, ó Clicou lá, isso aqui não tem muitos vírus Não dá vírus, não dá negócio Aqui ó, se você quiser Inglês, coloca inglês Mas se quiser português, português Mas eu gosto muito de português, quando não é inglês Aí ó, aí ó, seguinte Aí você vem aqui ó Ali ó, aceita tá, ali vem aqui em seguinte Procura aqui qual que você quer Em que lugar que você quer instalar ou deixa aqui mesmo Aí ó, seguinte Vai lá dá nada aqui, assim mesmo Tudo que você quiser escolher em que lugar que vai Você coloca aqui mesmo olha lá, ó. instalou? Olha lá, ó. já tá instalando Clicou em instalar, ó. olha como que é rápido Olha lá, ó. terminou ali Terminar ó como que é super rápido, gente Quando não vem falar Eu desisto, eu não consigo, gente oh, oh, Pô, ensine aí e mais de cinco pessoas, eu convido para baixar explicativo para jogar um jogo ali do Cublas. Tô sensacional, velho Tô gostando muito jogo. Eu preciso de falar com alguém, a não ficar atrapalhando. Ah lá, ó. pronto. Fez isso aqui, gente. Aí vai falar. Se você já tem uma conta no Radical ou criar uma conta. E já que eu tenho, ou vem aqui. Ah lá, ó. já entrou. Eu já está entrando porque eu já fiz. Aí, a gente. Foi ali Prontinho, gente Tá aí, ó Ó, lá, ó. meu radical, meus grupos, meus recentes Tem tudo que você quiser Entrou ali, escolheu Vou entrar um aqui que eu acabei de criar esses dias aí, ontem Foi ontem aí ó Entrou ali, pronto Aí é isso aqui é no meu nome Ó Pode ser sala de música, pode ser inventar o que você quiser Levantou a mão Ali, ó vai estar ali, essas coisinhas muito top, você escolhe seus segundos, aí você coloca uma música aqui todo mundo vai ficar ouvindo olha lá só você colocar e todo mundo vai escutar do seu computador colocou todo mundo escuta do seu computador mesmo aí todo mundo fica na boa aí esse aqui eu vou convidar umas pessoas aí se pode vir aqui jogar o cobrar no facebook prontinho esse aí é o radical como se faz para baixar Qualquer okay, coisinha, uma dúvida. Ah, geralmente não vai ter nenhuma dúvida, né? Beleza. Vamos parar aqui, ó. Tchau, tchau, gente. Beleza.